Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, aqui quem fala com vocês é o Elton Fonias Mano, estamos aqui no Tom Clancy's The Division Beta Nessa daqui é a minha segunda gameplay Caso você ainda não assistiu a primeira galera, então o link vai estar tá aí na descrição Ou caso você esteja no PC, vai ter uma anotação rolando solto pra você aí É só você clicar, maluco Então vamos lá Vamos continuando aqui, a nossa missão é vir aqui no Madison Field Hospital e a gente tem que assegurar as paradas Será que, acho aqui que, que aqui deve ter, deve ter uh, inimigos mano, tem que, ficar, tem que ficar, tá ligado, de olho porque aqui tem inimigo mano. Beleza, tá vendo lá ó, aqui são os inimigos, são quatro, tá vendo podemos ver o level de todos eles apertando a nossa marcação deles. Mano, AK-47, moleque. Você não tem, não tem ideia como é que essa arma é boa. Cara, ela dá muito dano. Beleza. Opa, caramba. Vamos nos segurar aqui, mano. Caraca, o barulho dela é ensurdecedor, hein? Mano, tem um maluco lá em cima. Eu já vim aqui, Beleza, pegamos eles. Show, galera, show. Peraí, é, a gente tem que passar aqui por cima, exatamente? Ah, entendi. A gente tem que seguir o nosso caminho certão. Tem inimigo aqui? Tá, tá, vamos lá, vamos usar o keyboard aqui. A gente tá na, na central da Syrah, é aquela... Still alive. Bom, aqui tá falando que tem um maluco... maluco machucado ali, tá ligado? Uma doideira, mano. Vamos continuar então aqui. Várias anotações aqui na parede, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Tá é, vendo, limpar as mãos, sempre limpe as mãos, tá ligado? Sempre lave elas. Mano, a ambientação desse jogo tá sensacional, galera. Realmente não tem o que falar, mano. Ó os loot aqui. Pegamos uma bala incendiária. Não sei para que que a gente vai usar isso. Galera, realmente eu não sei de nada do The Division, entendeu? Eu não olhei nenhuma gameplay dele, mano, no YouTube, tá ligado? Eu tava até querendo assistir, mas, mano, eu esperei... E vim jogar aqui, tá ligado? Contigo. Eu só testei no Xbox One, mas fui pouquinho, tá ligado? Foi um teste bem pequeno, não joguei muita coisa do jogo. Foi mais ou menos só a introdução. Depois eu falei: ah, mano, vou deixar pra gravar isso no PC, que eu acho que fica bem mais da hora. Que eles têm lá, no Beleza, pegamos munição de metralhadora. Um monte de corpos Tem aqui no chão. Desses, mas se você o cover, você então deve a Sierra é um, um hospital, galera. O oh, caramba Tem inimigos, mano Mano, está... eles estão ligados que eu tô aqui, velho A gente pode jogar também a Bang Flash Bang Pronto Nossa, mano, mal legal isso aqui, mano. Matamos. Galera, eu tô me sentindo tipo um jogo RPG, tá ligado? Ele tem, ele tem uma pegadinha de RPG sim, esse jogo. Caracoliz, que dano. É, agora não tem nenhuma granada. Caracóis, olha o dano. Putches, Grilling. Additional hostiles detected. Beleza. Quase que a gente tomou um dano ali. Caraca, mano. Tem gente mais gente. Caraca, eles. Ah, da hora. Ah, galera. Olha isso ali. Dá tipo um esquiva, mano. Mano, eu tô quase morrendo aqui. Esse aqui é difícil, hein. Não, nem tanto Ah, tá, o V a gente enche o life Caramba Mano, a gente vai morrer, velho Mano, toma um life, velho Toma um life aí Tem o um sistema de level do jogo Nossa, mano Candle and her staff are still upstairs. Stashed in the kitchen at Kobe's. É, acho que a gente encontrou uma máscara aqui, galera. Deixa eu abrir meu inventário aqui, como é que funciona. Pera aí, a gente tem o, o colete. Beleza. Nada mostrando de máscara aqui. Aqui, máscara. Ah, Protective Mask, Level 8, tá vendo? 8 e 2. Opa, mano, da hora, hein, velho. Mas aí é o seguinte. A máscara... Essa daqui oferece a gente 1620. A outra não. A outra tá 68. Essa daqui não é muito boa não, galera. Vamos, vamos ficar nessa daqui mesmo. Essa daqui dá mais, dá mais coisa. Dá mais... É, proteção. Ah, a gente pode mover a aparência do personagem. Simple Cargo. Cardidian. Que da hora. Vamos lá. Vamos que vamos. Temos dois novos itens. Quais são os itens? Colite. Hum. 1.501. Isso daqui dá mais proteção, tá vendo, galera? Isso daqui tava tá 1.486, isso daqui é 1.501. Então, dá muito mais proteção. A gente tem que ficar ligado nisso daí, porque tem algumas armas, né? Que são diferentes. Peraí, isso daqui... Tá, manjei. Isso aqui é tipo uma, outra, uma espécie de skill das armas pra gente recarregar mais rápido. Beleza, galera, vamos que vamos. Vamos continuando então a nossa jornada aqui no, no Tom Clancy's, Clancy's R.B. Six. Nada, esse daqui é o Tom Clancy's The Division. Beleza, vamos que vamos. É mais uma das histórias do nosso querido Tom Clancy's que infelizmente faleceu, tá ligado? Mas ele deixou um legado muito bacana. E os caras é, estão é, baseando em livros, estão baseando em coisas do que ele já escreveu, tá ligado? Vamos que vamos. É vamos vamo. tá, usar isso. o elevador aqui. Cara, então, o seu para galera, jogo tá muito bonito, você, mano. Beleza, vamos que vamos. Medicine Field Hospital. Estamos aqui quase terminando essa quest. Zona contaminada, galera. Olha ali, a zona Kobe's, contaminada tem ali de do lado before they got shot. Beleza, vamos lá então. Temos que resgatar o Dr. Candle. Caralho, mano, tem muita gente aqui. Nobody's Vamos lá going to me chance. Espera aí. Toma aí, moleque. Fica esperto aí. Nossa, mano, que doideira é essa! Mano, tem inimigo ali atrás também. Caracolis! Caraca, tem tenho inimigo em tudo que eu tenho lugar, mano. Beleza. Caraca, olha ele dando mortal, mano. Beleza, galera, já conseguimos aqui, eu acho. Deixa eu ver que esse cara tem, na, tem itens aqui, com certeza. Vamos dar uma olhada no cenário. Beleza, vamos ter que proteger... Tá, a gente tem que proteger a Doutora Candle. Nossa, mano, nossa, mano. Beleza. Uou, caramba. Bem, peguei. Galera, já pegamos. Vamos lá. Caraca, mano. É complicado isso aqui, hein. A mira do jogo... Eu não tô acostumado muito com a mira do jogo. Então, galera, se eu estiver panguando um pouco aí... Desculpa aí, velho. Peguei, moleque. Mano, é só você sai desse jogo, velho. Vem, mano. Pode vir. Faleceu. Lá pode lá é. Vamos lá, Vamos continuar então a nossa missão. Control. Bom, control a gente É, galera, chegamos num lugar meio muito doido aqui, hein. Nossa mano. Olha que jogo lindo, velho. Estamos no teto do, do hospital, aparentemente. Estão pegando mais munição. Padrãozinho. É, meu amigo. Deixa eu identificar quantos hostiles a gente encontra aqui. São quatro no total, beleza. Nossa, já matamos todos Nossa, mano Caraca, tem mounted gun ali, velho Nossa, velho Agora ferrou, galera. Uh! Nossa, velho. Nossa, velho. O que, que eu fiz? Mano, muito dano que toma. Nossa, velho. Manos. velho. Mano. Não vou morrer, velho, aqui. Uh! Nossa, mano. Nossa, velho. Cara, é muito incrível esse jogo, mano. Essa parte aqui é bem difícil, hein, velho. Então é isso aí galera, se vocês gostaram desse vídeo e querem mais, mano, dá aquele like, dá aquele favorito, porque já já vai ter novos vídeos de The Division Beta. Tô gravando aí o máximo de vídeos possível pra gente trazer bastante conteúdo desse jogo pra vocês, ok galera? Então é isso aí, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo, compartilha nas suas redes sociais, dá aquele like, aquele favorito delicioso. E é nóis moleque, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva pra receber mais vídeos como esse daqui, ok? Então é isso aí, tamo junto e falou moleque!